Nossa consultoria, né? nossa última consultoria do. Fantástico, hein? Que turma incrível, né? Turmas é, sempre marcam na gente, né? Todos têm a sua marca e vocês também estão aí deixando a marca de vocês, né? Quanta transformação, quanta gente, né? Estou muito feliz, muito realizado. Né? Eu, pessoalmente, estou muito feliz com a turma, o pessoal todo aí, minha equipe, minha esposa está Vilma, o João Paulo também participando, enfim, o Caio na edição dos vídeos, incrível esse momento. Então, Lilian, vamos começar, então, nosso bate-papo de hoje, que a gente possa fazer um, um bate-papo bem produtivo, né? E Enfim, vamos lá. Seja bem-vinda, Lilian, você já levantou a mãozinha, diga lá. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Professor, eu queria que o senhor tirasse uma dúvida para mim, porque uhum. eu sigo, eu acho que é o, o, o reflexologista é, Alan Porfírio, uhum. e eu estava assistindo uns vídeos dele, e ele falou assim para mim que, às vezes, a causa de tontura de labirintite é por enxaqueca. Aí eu falei, ah, vou perguntar para o professor Roberto uhum. se... Realmente tem alguma coisa a ver. Ele falou que muitas vezes a pessoa não tem dor de cabeça, mas as causas de crise de labirintite, tontura, zumbido no ouvido é por enxaqueca. Então, o que você falou é, mas ele, a pessoa tem ou não tem enxaqueca? Sim, de vez em quando, não é sempre, mas está sofrendo crises de labirintite, tontura, zumbido no ouvido. Uhum. Né? Eu acho interessante perguntar para o professor. Tá então vamos lá é, o Alan é um, é um profissional também da área né muito bem conceituado Sim. trabalha bastante Sim. né ele tem o jeito dele de dar o curso dele né e tem muito sucesso também nessa área é, parabéns para ele né se ele der saber desse vídeo nosso então o que que eu o que que eu trago para nós né então vamos trazer para um cliente em potencial tá eu quero que você trans é, Vamos ver se a gente consegue mudar a, a pergunta. Um cliente que tem labirintite, por que, que ele tem labirintite? Né? Então, dentro da nossa metodologia, é, eu, eu não sei qual é a metodologia exata do Alan, né? mas dentro daquilo que eu aprendi no meu campo de batalha, eu aprendi que eu preciso estudar o meu cliente para que eu possa efetivamente ajudá-lo. Porque uma pessoa que tem labirintite é diferente de uma pessoa a outra que tem labirintite. Cada pessoa é uma pessoa. Embora ah, o, o, o tratamento, a reflexologia, até dado momento, pode ser semelhante, mas a, as características das pessoas são diferentes. Modo de pensar, modo de agir, modo de sim. reagir a certas coisas que acontecem. Sim, então, sim, sim, sim. É, por isso que eu, eu estimulo vocês a pensar. Sim, nosso sim. curso não é um curso de protocolos prontos. É um curso, uh -huh. nosso curso é um curso de dois protocolos. Percebeu? Sim. Qual, quais são os dois protocolos nossos? É estudar o cliente é um. Hum, então, vamos lá. E Três eu... protocolos, eu... então. Você colocou mais um aí. Ai, agora me pegou. Estude vamos o lá. cliente. É, conver... Olhe no olho, né? Converse, né? Hum. Vai conversando. Deixa eu ver o outro. Ai, alguém aí me ajuda. <risos> Ó, quem não tiver com barulho de cachorro, televisão, gato, passarinho, bujão de gás, liga o microfone aí a gente bater um papo. Quais são os dois protocolos nossos dentro PGPI. da nossa. PGPI. Ah, PGPE. ah então, Geral e tá específico. Ah, geral e específico. E específico. Acho e ela que... colocou mais um agora, agora a gente tem três. Três, estudar o cliente. É, né? é. tá o cliente. Então, a nossa metodologia, por isso que ela é simples, ela é prática e ela é objetiva. E é isso que eu faço, tá? Então, o nosso curso, ele tá embasado nas minhas experiências do meu campo de batalha, né? Então, Andrei, protocolo é assim, geral é a faxina, dentro dessa analogia da faxina, acho que todo mundo sabe fazer uma faxina, né? A faxina não é coisa só de mulher, a faxina é coisa de homem e de mulher. O homem tem que ajudar em casa, né? Se eu não ajudar, hoje a Vilma vai bater em mim, que a Vilma ataque tá aqui ao vivo com a gente. Tá vendo? Abre o microfone aí, minha querida esposa. Então, é preciso fazer a faxina, Tá? Tenham sempre isso em mente. Né? Sempre façam a faxina no seu cliente. E a faxina é o protocolo geral. O protocolo geral. Porque se eu começo, ah, o cliente chegou, né? Vou dizer, sem, sem falsa modéstia, quando o cliente chega, eu converso com ele cinco minutos, dois minutos, eu, eu já sei qual é a dele. E eu já sei o que eu preciso fazer. Não estou me esnobando. É o meu campo de batalha. Com o passar do Sim. tempo, vocês também vão adquirir esta habilidade. E esta habilidade você vai adquirir, vocês todos, né? Todos e todas. Vocês vão adquirir no campo de batalha. De você, com duas conversas com o cliente, já saber o que ele precisa. Ah, já sei o que ele precisa. Eu vou começar com um protocolo específico? Não. É geral. É geral. É geral. Por quê? Porque eu preciso fazer uma faxina. Detalhe. É Isso. É simples, prático e objetivo. Por quê? Muitas das vezes, na faxina, né, que é o protocolo geral, você já resolve toda a situação. Sim. Verdade. Por né? exemplo, se a pessoa ela é muito. Se é muito brava, quer ver como vocês sabem? Uma pessoa que ela é muito brava, ela é brava, brava. Que elemento que ela é? Fogo. Hã? <risos> Madeira. Madeira, isso. É muito bravo o elemento madeira. O que é que madeira. controla ele, o elemento madeira? Metal. Metal. metal. Parabéns, metal. José. E qual órgão e qual víscera tá lá no metal? Pulmão e intestino grosso. Isso. Parabéns. Tá vendo o que vocês aprenderam? É simples, é prático, é objetivo. Mas o seu cliente chegou você não fez nenhuma faxinazinha nele? Você já vai fazer um protocolo específico? Não, né? Sabe, é como uma máquina toda suja que chega, você vai limpar só a roda direita dela e fica o restante uhum. do carro sujo. Uhum. Eu só vou passar o aspirador, não vou lavar por fora. Ou só vou lavar o carro por fora, não vou passar o aspirador. Fica aquela limpeza esquisita. Uhum. né? Ou vai fazer a faxina, só vou limpar a sala porque hoje é sábado, hoje é domingo, hoje eu só vou ficar na sala. O restante da casa fica sujo. É assim? Não, a faxina é faxina. Então, a, a nossa metodologia ela é simples, ela é prática, é objetiva. Então, primeira sessão, protocolo geral. Obviamente, você vai fazer ali o, o ponto, né, que é o ponto do metal. Né? Opa, derrubando água aqui. Obviamente, você vai fazer o ponto do metal durante a massagem que é o pulmão e o intestino grosso, porque ele está dentro do protocolo geral. Sim. E o cliente já vai melhorar. Aí, numa segunda sessão, se for necessário, você inclui no protocolo geral o protocolo específico. Nossa, não é sim. sempre que eu faço o um protocolo específico. Nossa. Não é sempre. Ó, cartas na manga. Eu guardo as minhas cartas. Eu sou o dono sim. do jogo. Eu sei quais cartas tem o jogo. O cliente não sabe. Eu sei. Então, eu jogo aquilo que é necessário. Ajudei você ou não ajudei? Ajudou sim, muito. Mas... Tá? Então, é, aí eu peço para vocês, né? carinhosamente e respeitosamente, é, fiquem com uma metodologia, tá? Fiquem com uma. Sim. Às vezes se mistura a metodologia de um com a metodologia de outro, é legal, de repente você cria mais entendimento, tá? Mas uhum. é, tenta seguir uma metodologia. Conforme você vai publicando mais stories, mais você vai ficar conhecida, mais você vai ficar conhecido, mais autoridade você vai estar tendo. E aí quando um cliente em potencial pensar em reflexologia, ele vai lembrar de você. Nossa, a pessoa tal está sempre publicando, se ela está sempre publicando é porque ela sempre atende, se ela sempre atende... É, sabe, aquela coisa de você ver um restaurante lotado e um restaurante vazio. Em qual restaurante você entra? No lotado ou no vazio? vazio. Yeah, você entra num restaurante vazio ou no lotado? Não, não, no lotado. No lotado. boca Ah, mas você nunca comeu no restaurante. Oh, você nunca. Tá vendo como é uma coisa? Você nunca comeu naquela pizzaria e nem na outra. Está uma quase do lado da outra. A pizzaria tal tá lá tem mesa sobrando e outra pizzaria tem fila na porta. Qual pizzaria você vai querer entrar? Aqui tem fila. Por quê? Você nunca comeu lá? Você não sabe? Porque se estão procurando muito é porque a comida deve ser gostosa. Ah, A povo, tá a voz, voz é. de Deus. Isso, entendeu? Então, à medida que você se publique bastante, que você se mostre bastante, a pessoa vai ter você como autoridade. E publicar no Instagram é de graça. Publicar no seu stories. Publica, publica, publica, publica. Essa live mesmo, né? Essa consultoria agora. viram um print, publica lá. Minha consultoria, sabe? Participei de uma consultoria de reflexologia com o professor Roberto Rodrigues. E, boa, segue em frente. Eu cresço, vocês crescem também. Oi, boa noite, professor. Tudo bom? Oi, beleza. É, em primeiro lugar, eu quero agradecer pelo nosso grupo, por tudo que o senhor tem nos ensinado. Uhum. É, é muito maravilhoso. Agora o senhor falando uhum. ali, eu lembrando, o professor não deu essa aula de, de reflexologia para nós. Ele está ensinando nós a entrar nos grupinhos no Facebook, no Instagram, e toda a uhum. parte, ensinando a gente a montar nosso, nosso próprio, nossa própria sua própria sala, né? Uhum. Nossa, é, é muito aprendizado, né? Eu aprendi uhum. tanto, muito, bastante. E essa semana eu atendi uma cliente. Nossa, ela, ela doía muito assim, tipo, no, no coração, no plexo solar, no timo, no, na cabeça, e chorava. Bom, ela, a gente já é conhecida, ela vem falar com a gente, ela conta as coisas chorando, mas só que dessa vez ela chorou, eu disse, pode chorar, agora que você pode chorar à vontade, se você quiser. Meu Deus, eu demorei para descobrir o que, que ela era, se era água ou se ela está água, estava metal. Mas eu estava lendo aqui, eu acho que ela é água. <risos> Muita triste, muita dor no coração, muita dor no plexo solar, no timo e no dedão ali. E pouco no, no, no pulmão e pouco na, assim, nas outras regiões, assim, sabe? Foi o mais é ali. Hum. Mas eu consegui com que ela ficasse assim, nossa, ela disse que saiu dali tão bem, tão bem, tão leve, que ela não conseguia se, se abaixar assim, para pôr as mãos assim mais para baixo, se abaixar assim. Ela conseguiu, daí ela disse, nossa, como que eu tô? Daí no outro dia eu mandei mensagem para ela, pedi como é que ela tava, e ela falou assim, nossa, eu dormi melhor essa noite, aquela, aquela peso no peito não baixou, não saiu, isso. né? Ela falou, assim, que ela, ela, ela tá muito estressada, muito nervosa, assim, isso eu já sei, até o motivo tudo ali, né? Mas, ah, mas eu fiquei tão feliz porque eu consegui, assim, que eu, eu vi que ela ficou bem, nela né? E ela também ficou feliz. Nossa, foi muito gratificante. Eu, eu quase não falo com vocês, não posto minhas coisas assim, mas eu só fico aprendendo, lendo e vendo as uhum. coisas ali, tudo isso, né? Uhum. Mas eu estou a par de tudo, eu estou participando de tudo. Nossa, é muito gratificante. Que legal, que bacana, ficou, uhum. eu, me, eu me realizo em cada um de vocês, sabe? Eu... Ah, eu fiquei tão feliz de saber que eu, do jeito que ela tava e do jeito que ela saiu dali, assim, ela ficou feliz, alegre, ela tava bem chororô, assim, porque ela vem falar com a gente sempre assim, né? Sabe Meu, mas ela saiu tão... Sabe o que eu quero pedir para você, pedir pra... sabe? Fala. Tá. É... Diga para você mesma, para vocês mesmos, eu sou capaz, eu sei fazer... <risos> Ah, mas eu sou capaz, eu sei Isso. fazer. Mas no final, ainda para ajudar mais ela, porque a gente, a gente é até vizinha, né? Ela, a gente se ajuda sempre. Daí eu ainda sim. disse assim: deita aqui que eu vou fazer um reiki em você, para você ficar bem boazinha. Ah, não. <risos> não, Nossa, também. eu fiquei tão. É, então, o que eu puder fazer para ajudar, sim, também eu quero fazer, né? Não, eu quero ganhar um dinheiro também, né? Mãe? Lógico, lógico. <risos> é um uh -huh. dinheiro. Um dinheiro muito lícito, né? Todo ganho uhum. de dinheiro honesto, ele é sagrado, né? O dinheiro, ele é sagrado, dinheiro ganho com honestidade, com lisura, né? Uhum. Sagrado, né? Parabéns. Então, eu quero ah. que vocês digam para vocês mesmas, para vocês mesmos, eu sou capaz. Eu, eu, eu sou capaz, eu sou capaz. <risos> Eu sei fazer, porque eu vi a transformação no meu cliente. Foi no meu eu olho, vi, foi na eu, minha casa. Eu vi, eu, vi, eu vi também ali, ó, nossa, eu fiquei tão feliz, porque as outras que eu fiz assim, eles quase não, assim, não demonstravam, assim, mas é, com ela foi diferente, assim, sabe? Isso, porque cada cliente é um cliente. Nem é, todo cada cliente, cliente é um cliente. Nem todo cliente vai ficar extremamente satisfeito, nem todo cliente vai melhorar 100%. Cada cliente não, é... é um cliente. É um cliente e ela me falou que ela não assim não está bem assim tão bem né mas que ela não tem mais aquele, aquele aquela agonia Sim. aquela angústia aquele mal estar assim de Nossa foi tão bom para ela é um processo que de evolução por isso que precisa de uma sessão hoje semana que vem faz outra na próxima faz outra se for necessário... Né? já está mar... já está marcado é. para fazer a outra yeah, as outras yeah. <risos> Se for necessário, faz duas na semana, né? Se for necessário, mas o ideal, uma vez por semana, já é legal. Nossa, já está recebendo, nossa, você falou que já está recebendo, o dinheiro é bom, como que é? Não, eu não recebi ainda, estou só fazendo cortesia. cortesia. Tá. Então, só lembrando que cortesia é uma por cliente. É uma vez, só. Uma vez. Se for fazer voluntariado, se for fazer voluntariado aí, você, aí a história é outra, né? Aí você eu faz não. quantas vezes. For, mas é verdade. É uma, tá? Uma. Uh, quem assistiu, já vou até aproveitar aqui, quem assistiu a live que eu dei, que eu comentei sobre quatro erros que o pessoal tem cometido? Quem eu assistiu? Eu assisti. assisti. Eu assisti. Deixa eu perguntar Eu assisti, assim, professor. Ó, deixa eu perguntar assim, ó. Eu puxei a orelha de quem nessa live? A minha, professor. A minha. Então... a minha também. Ah, mas, mas sempre, de vez em quando, a gente leva um puxão de orelha assim, né? É tão bom esse puxão de orelha do assim professor. Ah, eu ah agora, claro que é bom. É muito bom. Aprende. Porque eu, eu quero muito fazer essa última perguntinha, né? Que eu sei que agora é nossa última. Olha, primeiramente eu quero agradecer ao professor, a sua esposa querida, toda essa equipe maravilhosa que nos deu apoio, que nos ensinou, que teve muita paciência com a gente. Muito obrigada mesmo de coração, professor. Eu, eu aprendi que com o senhor eu me redescobri. Uau, que bom. bom e assim, uma última perguntinha. Eu tenho uma, uma cliente que ela soluça demais, em especial quando ela come. Toda vez que ela come, ela soluça. Hum. E aí eu não sei o que, que é, não sei o que fazer para ajudá lo ah, Vamos lá, ela come muito rápido? Não, ela nem come muito rápido, ela, ela come até devagarzinho, ela come pouquinho, come devagarzinho, mas assim que ela come, ela começa a solucionar todas as vezes. Ela conversa muito enquanto está comendo? Um pouco. Um pouco? É. Então... Hum é, é uma, alguma coisa me vem à mente, sabe? É comer rápido e comer falando, blá, blá, blá. Então você está engolindo ar, né? E comendo, sabe? Não está processando a comida, né? Está comendo de uma forma automática. Então, uma sugestão que está fora do âmbito da reflexologia: peça para ela comer em silêncio e observar. Ela é muito próxima, ela é muito próxima de você. É, minha mãe, minha querida mãe, tá. aí eu vejo isso, eu falo não sei o que eu faço. Então, pede para comer em silêncio, porque ela precisa fazer testes, sabe? Vai é. que com esse teste já surte algum efeito. falar opa, opa no no é um caminho bom. Vai que faz isso, não surte efeito nenhum, opa, então não é por aí. Então, a gente precisa ir descartando algumas coisas, tá? É. E o sistema digestório dela, como que é a digestão? Muito muito, muito lento, lento demais, professor. Até estou ajudando ela agora, fazendo as massagens em alguns pontos específicos, porque ela demora muito para ir de banheiro. Ah, então ela aprende muito. Prende. Ela é uma pessoa que prende muitas coisas. Demais, para descobrir que ela é a mesma galinha, não, ela é um galinheiro inteiro. É. <risos> Foi difícil de você sair de casa? Eu acho que você já é casada, não sei. Eu acho que é. Sim. Quando eu casei, ela quase não deixava eu ir embora. Pena. Então é um combo, né? É um combo de várias coisas. Então regra básica do simples, prático e objetivo, como que a Lilian falou primeiro, né? É estudar o cliente. Estudar o cliente. Estudar o cliente. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou estudando esse potencial cliente. Não vou roubar ela de você, mas estou estudando ela. Né? Uhum. Então, pode ter a ver com a comida, fala demais enquanto come, mas parece já acendeu um lado mais interessante, a pessoa aprende muito, prende, retém, não solta, se ela retém, não solta, ela tá o tempo todo dizendo para ela mesma que eu não vou liberar e o corpo é muito inteligente, uhum. o corpo sendo inteligente e obediente, o corpo começa a obedecer os meus comandos. Se eu digo que eu não quero liberar, sabe? eu fico imaginando, eu faço até uma cena, né? eu faço até um teatro na minha cabeça, eu falando para o meu cérebro, não vou liberar. O cérebro deve perguntar, é isso mesmo que você quer? É isso mesmo que eu quero. Eu, às vezes o cérebro, eu acho que até ele fica relutando em atender o pedido. Não, eu não vou liberar. Ou eu não vou perdoar, ou eu não vou deixar. O cérebro pergunta, sério mesmo que você não vai perdoar? Sério mesmo que você não vai liberar? Sério mesmo que você não vai deixar a Selenie tomar conta da vida dela? Sério. Bom, então, já que você pediu tanto, com tanto fervor tudo isso na sua vida, eu vou te obedecer. Aí o cérebro começa a obedecer os pedidos. Só que são pedidos bons, esse que foi feito para o cérebro? É, são pedidos bons ou não? Não, é muito ruim. Muito ruim. Só que o cérebro chega num momento em que ele começa a obedecer. Ou seja, a sua cliente está recebendo aquilo que ela pediu. Então, dentro da terapia, aí eu já vou dar uma adiantadinha na questão da essência do ser. Quem está interessado na essência do ser? Eu estou. Né? Então na essência do ser, nós vamos trabalhar muito isso, para desconstruir esse pedido. Uhum. Tá? Para pedir coisa diferente. Até conviver... Eu falei ela que ela tem que ser um pouquinho mais boazinha, deixar também, não só eu ajudar, mas ela também precisa se ajudar. Isso. E a palavra precisa, ela tem um peso, é a mesma coisa que o não... Sabe? Não faça isso. Vou falar, você precisa fazer isso, é muito pesado. Tá? Porque quando fala não, estou enfiando o dedo na cara. Quando eu falo você precisa, eu estou enfiando o dedo na cara também. E essa pessoa que tem essas características, o que ela não aceita é ser mandada. É assim, sua cliente? É bem assim. Eu conversei com ela já à tarde. Ai, meu Deus. Tá vendo? É ah, Roberto, você é guru. Não, não sou guru. Eu estudo. Lembra? Regra básica. Estude o seu cliente. Entenda o cliente. O protocolo de atendimento cai no seu colo. Simples, prático e objetivo. Muito bom, professor. Obrigada. Eu tenho uma notícia boa. Eu tinha uma primeira cliente, essa primeira cliente fui eu, hum. e eu tinha muito problema de insônia. Eu até conversei com o professor, mas não me inscrevi que era eu. Ah. Aí comecei a fazer as massagens, Sim. e eu tomo remédio para dormir. Agora eu só tô tomando um pedacinho do remédio, já tô quase descartando ele da minha vida. Yes, parabéns, parabéns. Muito obrigada, só tenho a agradecer. Então, por que que você tá conseguindo isso? Porque você está mandando um outro pensamento pro seu cérebro. Ele passou anos recebendo uma mensagem, agora você tá mandando outro tipo de mensagem. Isso mesmo. Acho é por cérebro... isso que eu sou tão grande. Acho que o cérebro fala assim, até que enfim, que essa menina aprendeu. Ele aprendeu, é. Olha, demorei tantos anos para aprender, professor. Por que, que o senhor não apareceu na nossa vida antes? Tudo a seu tempo, né? Tudo a seu tempo. Faz parte. Vamos aproveitar o melhor do momento agora, né? Falando em insônia, deixa eu quebrar um pouquinho o assunto. Eu dei uma tordoada em alguém essa semana passada, né? <risos> Olha, você é um perigo, rapaz. Os homens não podem saber de que jeito você fez essa massagem aí. Por quê, gente? Vou contar a história. Eu precisava de um celular novo, né? Eu falei pro Roberto, meu celular tá travando. Tá, vendo Começou por aí. Até o João Paulo sabe dessa história, que eu falei, João Paulo, né? hoje eu vou sair mais cedo do serviço, o Roberto vai na cidade comprar um celular comigo, o João Paulo ainda falou para o Roberto, ah, ela precisa e tal, beleza, mas aí eu falei para ele, ah, eu queria uma massagem, né, eu, faz uns dias que eu não durmo, eu estou perdendo sono no meio da noite, me faz uma reflexologia, bom, tudo bem, beleza, aproveitei o momento, sentei lá e me entreguei a massagem, Olha, eu não sei o que o Roberto fez em mim. A única coisa que eu sei que na hora que terminou a massagem, eu não sabia nem como, onde desligava as tomadas para mim ir embora. Eu não sabia, gente. Eu fiquei assim, tão zen, que eu falei para ele, ó, desliga tudo porque eu não sei mais nada. Aí entramos no carro e ele falou, viu, então nós vamos na cidade comprar o celular? Eu falei, ah, acho que eu não quero mais, não. Eu vou para casa, eu quero para casa. vai vendo. Gente, eu perdi a vontade de ganhar um celular, que louco isso. Bom, então, vim para casa, almocei, deitei na minha cama, eu tive, eu dormi uma hora, uma hora e meia, eu tive um sonho tão bom, uma coisa tão. Parecia que eu tinha dormido uma noite inteira, e fiquei assim, uns três dias fora da casinha. Mas eu achei que era coisa da minha cabeça. No outro dia eu fui trabalhar. A, a minha cliente, sou podóloga, né? Minha cliente só faz o calo do pé. Ela não corta a unha. Bom, coloquei algodão em cima da unha. Minha cliente falou, mas o que você tá fazendo? Eu falei, por quê? Ela não veio fazer o pé? Ela falou, não, mas eu só vim tirar o calo. Eu falei, ah, é mesmo, né? Você não corta a unha. Gente, eu fiquei. Quem falou o que, que tá com você? Você não está bem hoje. Você está muito zen. Você está muito light. Assim, eu falei, olha, eu não sei. Eu não sei o que o meu marido fez. Eu só sei que é perigoso porque se alguma esposa estiver pensando em gastar algum dinheiro, alguma coisa e o marido dela fizer a técnica que o Roberto fez em mim, vocês vão perder a vontade de comprar, gente. Eu não tenho vontade de ganhar celular novo. Ai, eu não sei, mas eu tô dormindo bem. pelo dormindo... menos eu, eu também. Tchau, Selene, tudo de bom para você. Um bom bom compromisso aí. Muito obrigada, gente, sempre... gente. Então é a massagem, né? Então às vezes o pessoal pergunta, mas o que você fez com, com a Vilma, né? Que a Vilma já comentou no grupo essa semana sobre isso, né? É, eu fiz aquilo que eu ensino vocês fazerem. A única diferença é que eu tenho um pouco mais de experiência, né? É, é o campo de batalha, simples, prático, objetivo. Eu não fiquei querendo fazer uma coisa muito específica para para ela dormir aí, ficou três dias fora da casinha, né? Eu fiz o pergê do jeito que eu faço, só que eu trabalho com a essência do ser, trabalho mais a fundo, mais, mais para dentro, né? E fui fazendo, quando eu toco no pé do meu cliente, né? Não é só o toque, é, tem existe toda uma troca energética, né? Todo um comprometimento, todo um envolvimento, né? E como esta cliente aí, que é a minha esposa, ela, ela pediu a terapia, ela queria a terapia, tudo ficou mais fácil. E quando o cliente quer, tudo fica mais fácil, entendeu? Então, o que, que vocês precisam aprender? É, terapeuticamente falando, né, ser um, um, um, cap, um capacitor. Ser A terapia ela tem que ser uma... É que a palavra pode soar, pode não soar do jeito que eu quero. É, você precisa saber seduzir o seu cliente. Conexão. É, criar conexão com o seu cliente. O cliente ele fica entregue a você, ele se entrega literalmente, porque ele confia. Isso está no curso, está né? no curso, começou a chover aqui, vai fazer barulho aí. E é isso, e aí o resultado aparece.